Oi galera, vamos lá então, verificar como que a gente aprende a utilizar esses equipamentos. Foi isso aí moçada, vamos junto. Galera, gente, alunos queridos, presta atenção. Vou apagar a luz aqui. É, nós vimos, então, posicionamento, esquadro tal. Então, quando a gente fala de uso de esquadro no desenho, então é essa relação, é, espero que vocês estejam vendo aqui, que a folha vai ter. Então eu vou ter a régua T, ou a prancheta, né, alinhada, e o esquadro apoiado nessa base. A partir desse, desse trabalho de ancoragem do esquadro, né, eu vou ter como desenhar os ângulos. Então, se você observar, eu posso desenhar ângulos em todos os sentidos e em todas as bases. Né? Uma outra coisa que, quando a gente trabalha com a régua T, é o seguinte. O... A régua T, ela tem que privilegiar o posicionamento do papel para que eu possa trabalhar adequadamente com o instrumento. Então, o papel ele não pode estar muito longe da borda, da mesa, né? a mesa tem que estar esquadrada. Essa régua T ela vai correr né? fazendo as linhas horizontais. Então, no caso, eu estabilizo e traciono essa linha né? com a mesma força para que eu tenha homogeneidade. Não adianta eu colocar uma força aqui depois fazer fraco. Né? porque eu vou criar também pontos de ruptura nessa linha, e isso pode ser ruim, é, a régua T, ela tem que estar estabilizada. Isso ficou claro. No entanto, o esquadro, olha só, ele vai se posicionar junto à régua T, ou na sua base, que nem esse aqui, ó, esse esquadro é o de 60 graus, 30 e 90. Então, todas as faces do meu esquadro devem e poderão ser apoiadas na régua T. De forma que, se eu tenho aqui um eixo, o então, que eu estou chamando de eixo? Duas linhas perpendiculares. Essa, que né, vou fazer a segunda linha aqui, para você compreender, ó, em vermelho. Tá? Então, esses dois eixos, esses dois eixos ó, são perpendiculares porque eu utilizei a régua T para poder estar tá traçando. Então, a partir desses eixos, eu vou criar todas as possibilidades com o esquadro. Ó. Então, aqui, ó, posicionando os dois ângulos na base, ó, 30 e 60, eu vou traçar o ângulo de 30 graus. Ó. Posiciono no encontro das duas linhas, onde o ponto está identificado. Posiciono a lapiseira, encosto o esquadro, estabilizo a régua T, ó, verifico se está estabilizado, alinhado, você tem que adquirir essa habilidade. A hora que você estiver, régua T estabilizada, esquadro estabilizado, ponto marcado, você tira a lapiseira e traça a 30 graus. Então, essa linha aqui, ó, tem 30. Certo? Essa linha tem 30 graus. Bom... Se eu inverter o esquadro, ó, estou girando, ó, ó, ele estava assim, estou girando assim, a mesma base. O que vai acontecer? Pelo mesmo ponto, ó, agora eu tenho o ângulo de 60 graus. Vamos ver se a luz fica melhor assim, ó, sem a luminária. Então, ó, posicionei aqui, estabilizei a régua T, ângulo de 60 graus... Tá? posicionado, e eu vou traçar ó, o ângulo. Então, essa linha aqui ó, tem 60 graus. Então, eu tenho 30, 60, e aqui na perpendicular, 90 graus. Certo? Eu teria da mesma forma ó, o ângulo, vamos conferir? Aqui é 60, ó, então eu tenho 60 graus e 90, ó, a mesma Angulação, percebe? Ó, ó, 60 graus. Antes nós estávamos trabalhando com o esquadro assim, ó, a base com os dois ângulos, e agora eu inverti e estou trabalhando com o esquadro assim, 60 graus. Ó. Da mesma forma, se eu inverter o esquadro, eu vou ter o 30 graus. Então, com o esquadro, eu posso fazer 30 graus nos dois sentidos. Ó, que foi... O que nós já conversamos também em sala de aula. Ó. Estabilizo o esquadro, posiciono no encontro da linha e traço. Então aqui também é 30 graus. Certo? 30 graus, olha só. Se a linha vermelha representa o ângulo raso de 180, concorda? Representa o ângulo raso de 180. Então, aqui eu vou ter 180 menos 30, não é isso? 180 menos 30, quer dizer que esse ângulo total aqui ó, é 150. Então, você tem como traçar também o ângulo de 150 graus, ok? Bom, pois bem, da mesma forma, para o outro lado, ó, o ângulo de 60. Então, posiciono o esquadro. posiciono a lapiseira sobre o ponto que eu estou traçando, estabilizo o meu conjunto e traço. Então, essa linha vai ser 60 graus. Pensando da mesma forma, linha vermelha é o ângulo raso, menos 60 graus, então aqui eu vou ter 180 menos 60, eu vou ter aqui 120 graus. Certo? Bom, vamos mudar de esquadro então. Mudando de esquadro, eu tenho esquadro de 45 Depois nós vamos fazer um exercício envolvendo o espaço 45 Da mesma forma, ó, na base, se eu posicionar com o mesmo ponto ó, Posiciono, estabilizo o conjunto E vou traçar 45 graus Então aqui, ó, 45 graus Dividindo o meu ângulo de 90 na bicetriz, 45 Certo? Da mesma forma, do lado de cá, ó, só correr o esquadro, né? Só correr o esquadro, ó, eu consigo trabalhar esses tipos de ângulo. Ó. Ó, 45 graus. Certo? Então, eu tenho é, ângulo raso, menos 45, 135 graus. Então essa é a forma de você trabalhar, o esquadro para poder traçar ângulos, estabilizando e traçando. Agora nós vamos é, reviver aquele momento né, de exercício com esquadros que nós vimos lá na sala de aula. ok? Então faz essa observação, é, testa em casa essa estabilidade, quanto mais você testar, e enxergar essa questão dos ângulos melhor, né? Para você, se você tem assim, ó, nessa posição, olha lá, ó, ele também mantém o ângulo de 45 graus, ó, né? Como se você inverter o esquadro, ó, eu também tenho aqui o ângulo de 45 graus, tá vendo que tá paralelo, ó, ó. então, tanto faz eu posicionar assim, quanto assim eu vou ter o ângulo de 45 graus. Né? Agora que nós vamos começar a trabalhar com esse jogo de esquadros, nós vamos começar a pensar, quer dizer, que se eu tenho 45 aqui, né? tenho 45, se eu coloco o outro conjunto de esquadros, quanto que eu tenho aqui, ó, a partir do eixo? Porque agora é o conjunto. Né? Então nós temos que trabalhar... Sempre esse conjunto. Então, quantos graus eu vou ter aqui? Olha lá. Eu estou rebatendo o ângulo, então eu tenho 45 graus aqui também fazendo o conjunto. Certo? Porque eu estou dividindo esse ângulo ao meio. Então nós vamos fazer vários estudos de ângulo. Né? É, se eu inclinar, ó, eu vou ter 30. 30. 45 mais 30 graus, eu vou ter um ângulo aí de 75. Então, são coisas que nós vamos estudar nesse exercício. Okay? Então, no próximo vídeo, nós vamos dividir a folha em quatro partes e desenhar os ângulos que os esquadros nos propõem para a gente possa treinar o Esse, essa homogeneidade do traço e estudar melhor como que eu faço o desenho de cada ano, OK? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.